Xauê, bababá! Xauê, O nas Oliveiras Pediu ao Senhor do Mundo O nas Oliveiras Pediu ao Senhor do Mundo Que plantasse E semeasse A caridade que o Pai determinou Que plantasse e semeás a caridade que o Pai determinou Como é lindo Oxalá, como é lindo Oxalá Como é lindo Oxalá em seu congá Como é lindo Oxalá, como é lindo Oxalá Como é lindo Oxalá, é lindo, Oxalá em seu O Oxalá nas oliveiras pediu ao Senhor do mundo Deixa lá nas oliveiras, vejo ao Senhor do mundo que plantas e semeas a caridade que o Pai determinou que plantas e semeas a caridade que o Pai determinou. Como lindo o salá, como lindo o salá, comelindo lindo o salá em seu gongá. Como lindo o salá, como lindo o salá, comelindo lindo o salá em seu gongá. Comelindo lindo o salá, comelindo lindo o salá, como o salá em seu gongá. Como o salá, como Oxalá, o bebê do Oxalá, em seu bom carro.